Vamos refletir um pouquinho trilhas sozinho em grupo ou com agência operadora qual a melhor forma de praticar vamos tentar é, entender como que isso funciona como que isso se enquadra as diferenças as principais diferenças entre uma e outra né a ah, a natureza lugares incríveis lindas imagens muitas histórias para aprender, muitas pessoas para conhecer, fazer amizade, trilhar caminhos é, maravilhosos, fazer fotos belíssimas, né e principalmente aqui no nosso entorno de São Paulo, mais de 500 trilhas próximas a São Paulo, de todos os níveis, de todas as formas, né? para todos os gostos, mas como fazer? qual a melhor forma de fazer né sozinho em grupo ou com agência Vamos saber as principais diferenças entre elas vamos lá com agências ou operadoras é, tem alguns pontos que ajudam né? você não precisa se preocupar muito né? sempre vai ter alguém a, a, a agência inteira ela foi a operadora inteira ela, ela criou essa rota que possa dizer turística é, pensando na tua segurança pelo menos as boas agências né com plano de segurança com plano de contingência é, elaborando um roteiro para você ter a melhor experiência possível então você tem a facilidade de não se preocupar com a segurança você tem a facilidade de não se preocupar com o planejamento. Você entra com, com um ambiente onde o planejamento já foi pensado em você, ele já foi pronto, o roteiro ele já está pronto, já está testado, muitas vezes testados várias vezes, né? é, Você tem a opção de caso você não tem equipamento, você em alguns lugares você é, pode alugar e você tem a atividade resguardada pela legislação através do código civil através do código criminal leis do consumidor os riscos são mínimos a questão do esforço é mínima porque é um planejamento em geral é feito para pessoas com pouca prática onde ela não sinta é, tanto ou sinta o mínimo possível é, as questões sobre esforço né é, você as, nem por causa disso você uh, nem sempre precisa ter uma condição física uh, de atleta, às vezes com um pouco de, de, de condição física de uh, você já consegue cumprir aquela programação, muitas vezes a agência coloca alguns uh, benefícios de hotelaria, serviços de hotelaria e carregador, aonde é o cliente não precisa se preocupar às vezes é, onde vai dormir o que vai comer é, com o peso da sua mochila né? às vezes tem carregador tem cozinheiro tem é, a equipe é, que vai preparar a, a sua barraca etc é, você tem um pouquinho de privacidade conforto comunidade assim na medida do possível. Né? Então, é, em resumo, e, e com a agência, com a operadora, você só se preocupa em levar sua água e fazer foto, fazer amigos, conversar, curtir. Né? O resto, tudo todo o restante é assumido pela agência. É, qual o lado que talvez não seja tão atrativo? Né? Você tem pouca integração em relacionamento ou sentimento de descoberta com destino, porque como você está com o roteiro pronto você não tem um muito como sair daquele roteiro e aí você tem que cumprir um, um, o cronograma da agência você fica preso a esse planejamento fica preso a esse roteiro então você acaba não tendo é, é, não tem oportunidade de, de fazer o que, que você quer né é, em geral isso tudo custa caro né? custa caro um carregador, custa caro um, essa operação, custa caro o seguro, custa caro essa responsabilidade, esse planejamento, é, os profissionais envolvidos para que você tenha aquela experiência, custa caro, né? principalmente para que você volte em segurança. Mas nem sempre você adquire tanto conhecimento, volte é, é, com todo o potencial de conhecimento que você poderia ter tido, né? se não fosse com e uh, de voltado com a agência né? como você fica preso ao, ao, ao que foi planejado para que você seguisse uh, às vezes você quer fazer alguma coisa extra e, e não consegue visitar um local falar com tal pessoa ficar um pouco mais fazer aquela foto etc nem sempre você consegue então esse é o lado ruim é digamos assim o lado bom de você ir com a agência Vamos lá com grupos de amigos experientes né ou com clubes né? é, o que facilita a maioria se preocupa com você mas você também tem que se preocupar com você mas a maioria se preocupa com você em geral o planejamento e o roteiro ele é um pouco mais flexível do que com a agência né? é, dá para se conversar sobre a atualização do roteiro adequação adaptação da rota né é, durante a atividade ah, vamos por aqui em vez de por lá, vamos subir esse local em vez daquele outro vamos ficar mais um pouco aqui para fa fazer isso ou aquilo vamos cortar tal trecho e e para ter mais tempo para fazer o outro e assim vai é, é não tem já não tem garantias do código do consumidor porque não tem uma relação de consumo aí você fica só com as garantias legais previstas no código civil e depende da situação criminal o custo em geral é mais acessível você não está pagando tantos profissionais para que aquilo aquele evento aconteça né? e, e a maioria das pessoas envolvidas é, se, doam, se dão para o grupo né? a, a, produzem atos voluntários para o bem daquele coletivo, né? então acaba ficando mais fácil, a, a, a carona não tem lucro, né? o guia não, é, só, é, só cobra o preço de custo, ah, a gente tem é, é, como o roteiro é mais, o planejamento é mais flexível, em vez de pegar um hotel caro, a gente pega um hotelzinho barato, né? e você, é, é, você tem uma sensação de aumento é, do cuidado e aumento de respeito com o um meio ambiente é, em relação a você você se sente um pouco mais responsável por aquilo aquilo que não, não acontece muito com a agência porque com a agência alguém está se preocupando com essa parte por você né e aí, com grupo com clubes aí essa responsabilidade aumenta um pouquinho né você não pode fazer as coisas de qualquer jeito você não pode fazer cocô de qualquer forma fazer fogueira de qualquer forma Deixar lixinho, né? Com a agência, sempre tem alguém para pegar tu lixo, é, levar lá um, um piniquinho para você, etc. Agora, quais são os pontos que podem, é, por outro lado, não ser tão atraente né? Para quem gosta, por exemplo, de é, se comparando aí com a agência. É, você sempre vai ser um visitante. Você sempre vai ser conduzido, lembrando que você entrou no roteiro de um clube, entrou no roteiro de, de amigos experientes. Se você não tem tanta experiência, você acaba sendo um visitante ali, sendo conduzido aí. Você tem toda aquela ética e comportamento é, resultante daquilo. Você é responsável por sua segurança. Por mais que você esteja em grupo, né, você é responsável pela sua segurança e responsável pela segurança do grupo e todos nessa nesse mesmo comportamento esse é a carrossel todo mundo é responsável por si em primeiro lugar e segundo pelo grupo o roteiro nem sempre é testado ou seja tem aquela coisa de aventura né? às vezes o grupo se junta o grupo se junta e porque são pessoas mais preparadas são pessoas mais experientes então ela assume é um comportamento mais explorador um comportamento mais de aventura né? então acaba é, é Assumindo os riscos é, desse tipo de, de, de aventura de saída, esse tipo de roteiro. Né? E, e os riscos implica em é, segurança, conhecimento, habilidade, né? capacitação, etc., para minimizar esses riscos. que o grupo provavelmente tem, senão não seria experiente. Você já aumenta a sua integração, o relacionamento em o sentimento de descoberta com o meio ambiente, com destino diferente? do que acontece com a agência diferente com o que acontece com a operadora como você está no ambiente mais explorador mais aventureiro né é, como é mais flexível é, então você consegue é, é, é, fazer parte de algumas atividades que aumentam a sua experiência de relacionamento com o local de relacionamento com, com o ambiente bem legal é, o esforço, a, a capacidade de. de, de é, o potencial de, de esforço físico né, já aumenta um pouquinho. Você já não tem carregador, você não tem alguém para levar sua barraca na frente, né? Então a sua mochila fica mais pesada. Com tudo isso, você aumenta os riscos os riscos, os potenciais riscos aumentam também. Não é um ambiente tão controlado, não, é, como normalmente acontece com, com, com as agências, né? É, você precisa ter uma preparação física melhor você tem que ter disciplina para seguir a catar as lideranças daquele grupo e você tem começa a investir um pouco mais equipamento e tem que investir um pouco mais em conhecimento é, isso e, e, e em grupos experientes e clubes você acaba perdendo um pouco privacidade conforto comunidade e comodidade que são algumas alguns serviços alguns sentimentos que as agências é, vendem elas vendem privacidade vendem conforto vendem comunidade vendem facilidade né? então essas são as principais é, nuances de você é, ir com um grupo de amigos experientes ou, ou em clubes a ah, mas e sozinha de forma autossuficiente não tem problema né você tem um planejamento muito mais flexível customizado para você personalizado né é, o custo a, a continua sendo baixo né você não tem é, de repente você vai com dois três quatro amigos autossuficiente você rateia aquilo de forma mais mais atraente né Claro você sozinho você aumenta a sua responsabilidade e o respeito com o meio ambiente você é responsável total por aquilo que você está fazendo e por você né? a sua integração com a natureza relacionamento com o ambiente com o destino aumenta demais né? você, nem é in... você é o dono do teu roteiro né? você planejou aquilo você fez aquele planejamento você fez aquela rota você fez aquele roteiro você criou todo tudo que que, que você vai fazer ou deixar de fazer ao longo Desse percurso foi você que desenhou né então o seu sentimento de aventura e descobertas acaba sendo maior né? é, você acaba indo para lugares aonde você tem a possibilidade de fazer coisas explorar roteiros explorar lugares que dificilmente você iria com a agência e dificilmente você iria em grupo né? e sozinho você consegue ter mais facilidade para fazer esse tipo de exploração essas aventuras e aí, você vai investir na praticidade, conforto, comodidade, de acordo com o nível de investimento que você tem e o seu nível de aventura. Né? Melhor barraca, melhor saco, né? e assim por vai. É... O que, que pode não ser tão atrativo a você ir sozinho? Você vai ser o único e totalmente responsável por sua segurança. responsável pela segura e é você é responsável pela segurança das pessoas que você convida né? então você está levando alguém hum, é, então você é responsável pelo que acontecer ou não acontecer com aquela pessoa que você está convidando né? tanto moralmente quanto é, é, civilmente digamos assim responsabilidade civil você tem toda a questão da responsabilidade ambiental muito maior sobre você a questão da segurança uh, o roteiro está sempre em construção e nem sempre atestado é né então você vai para lugares que ninguém nunca foi poucas pessoas foram ou que poucas pessoas é, conhece uh, você faz um planejamento geral mas às vezes você uh, tem que mudar esse planejamento por conta de de, uh, de coisas que possam acontecer durante a trilha para você ter que assumir determinados comportamentos de contingência em relação tempestade chuva animais pessoas armadas ladrão é, por aí vai raios né o esforços é, o esforço físico empregado e os riscos envolvidos são muito maiores primeiro que você está sozinho segundo que você só pode contar com você terceiro que para você fazer aquilo que você está é, fazendo você acabou, é, você teve que investir bastante em equipamento e investir bastante em conhecimento, investir bastante na sua preparação física, senão você, alguma coisa vai dar errado. alguma coisa não, não vai acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse, e aí começa o problema, né, então esse é o erro das pessoas que se acham que... que é, é, que, não, que acham que estão preparadas e não estão, não investiram tanto quanto deveria investir em conhecimento, tanto quanto deveria investir em equipamento, tanto quanto deveria investir em preparação física, e se mete em fazer algo de gente grande, dá errado, e, e aí é, não sabe quem culpar. Né? Então esse é o um lado ruim de você fazer sozinho exige dá para fazer dá mas exige muita qualificação exige muito treinamento exige muito conhecimento e não é da noite para o dia que você vai fazer suas atividades é, é, é cada vez mais autônomo né quanto é, é maior controle também os maiores os riscos é isso aí espero que tenham gostado